Hoje trago aqui várias encomendas, onde eu já as abri que era para ver se estava tudo ok. Mas só tenho que dar o feedback à loja que o material chegou em condições. E como é uma coisa que eu comprei, tenho que confirmar primeiro. Vou escolher la la, este. Este, a brujar mais que é um bocado. Agora vamos trocar o que é que tem dentro desta. Nada mais, nada menos do que. hélices 1045 esquerdas e direitas com uma particularidade onde o furo não é 100% redondo e eu vou já explicar porquê porque o que está aqui dentro funciona de uma maneira um bocadinho diferente dos motores do F450 o F-450 tem uma peça, uma bucha que faz apertar a hélice ao veio e estes motores têm uma rosca. Por isso são motores direitos e esquerdos, tais como as hélices. Onde o próprio veio do motor tem aqui um pequeno desbaste que é para poder encaixar a hélice. E a hélice não rodar. Depois é só apertar. Pronto. E assim a se já não desaperta. Como pode acontecer no F450, naqueles motorzinhos amarelos. Ora, estes motores provavelmente será para fazer upgrade ao F450. Ainda não tenho a certeza. Ou isso, ou fazer um novo projeto. Dentro da caixa traz mais. 4 parafusinhos para apertar no motor. A qualidade de construção não é muito má. Tem melhor acabamento do que os amarelos que eu uso no F450. Estes motores são 2212 de 120KV e são da marca Real e sky Por dentro Ali as bobinas, não estão muito más, está combustível. O acabamento, gostei, não só passar passo a mão nos cantos, nota-se que houve um pequeno cuidado a trabalhar aqui o motor. Ora, já agora, aí os quatro, dois com porca cinzenta e dois com porca preta. Porque é rosca horária e anti horária. E não há muito mais a dizer destes motores. Estes motores são os ideais para o F450. Da série do meu primeiro drone. Para quem quiser fazer um upgrade aos motores do F450. Esta é uma boa solução. Estes motores aguentam baterias de 2 a 3S, não aguentam mais, pelo menos nas especificações deles só tem esta capacidade, não aguentam mais do que 3S, por isso muito cuidado se usarem isto, ainda não sei se vou fazer o upgrade no meu F450 ou se vou montar o TBS com eles, estou aqui um bocado indeciso e só o futuro me dirá o que é que eu vou fazer com eles. Ora, as hélices, eu só tenho aqui 4, mas eu comprei 20 hélices, com estes motores. Com estes ou com o encaixe idêntico. No F450, nos motores amarelinhos, estes não funcionam. Não encaixam. Nem encaixam estas lá, nem as de lá nestas. Por causa do encaixe que é diferente. Ora, passando para a segunda encomenda. E na segunda encomenda tenho nada mais nada menos de que... Mais motores. E mais hélices. Ora, começando outra vez pelas hélices. Estas hélices já são hélices 94 43. Esquerdas e direitas. Já com rosca incorporada. Os outros a hélice não tinha rosca. Estas aqui já traz rosca. Estas aqui vai ser para um outro projeto. Que eu tenho mesmo em mente. Há algo... Old school. Ainda não sei quando irei montar. Mas pelo menos o material já cá está. Ora, aqui são mais motores. Como é óbvio. E estes motores são motores especiais. Porque estes motores... Estes motores são iguais aos outros. 22, 12. Mas... São de 980kV, tem mais rotação estes. E estes aguentam baterias até 4S. Agora imaginem isto com 4S. Por isso é que eu comprei aquelas hélices mais pequenas. Que é para experimentar 4S. Ora, também são motores de rosca esquerda e direita. As outras hélices também encaixam aqui sem qualquer tipo de problema. Que aqui encaixado, com a porca. Antes. Ou então, que é a minha ideia, usar aquelas hélices neste. Ora, pegando numa hélice, princípio acertei. Antes. Está a hélice trancada. Esta porca guarda-se. Já agora deixa ver se esta porca encaixa neste motor, num motor mais pequeno. Pô, encaixa, se eu perder alguma destas, tenho sempre estas de, de reserva, que eu vou usar aquelas hélices já com porca, hélices de aperto, rápido, onde tenho com a parte de cima prateada ou preta. Estas são aqui para as vermelhas. E a preta. Estes motores são da Race Star, Já é da marca diferente dos outros que eu mostrei a pouco. Agora, estes aqui vou usar mesmo num outro projeto que eu tenho aqui em mente, mesmo a Old School. Uma coisa engraçada, onde vai dar para enganar muita gente, à primeira vista, quando virem o drone. Ora, também traz os parafusos, 4 parafusos cada motor, o acabamento é um pouco superior ao outro motor, a este motor, o acabamento deste é um bocadinho melhor que este, uh, mas de resto o vermelho deste é mais vivo, este é mais cor de rosa, apesar de ser vermelho mas tem uma cor mais cor de rosa, já agora vou puxar aqui uma balança topo ora o motor de 920 KV pesa 54 gramas e já com os conectores o de 980 KV 49 mas não tem os conectores ora foi ali no instante buscar conectores assim dá 51, mas também dá falta a solda por isso o peso não deve estar muito diferente um do outro já agora peço também as hélices esta hélice pesa 11 gramas a hélice de 90 e 4,43. E esta a 10,45. Pesa 9 gramas. Mas também não nos podemos esquecer que aquela já tem rosca. Seja de gente meter a rosca nesta, ficam com o mesmo peso. Espero que tenham gostado e até já.